Clashinas, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, é o seguinte, meus manos Já estamos aqui dentro do Brawl Stars, na versão do desenvolvedor E hoje nós vamos jogar com a Eve, mostrar a Brawl Pass pra vocês Vai ser bem legal, e também a skin nova dela, mano A skin que vai vir aí junto na... no Brawl Pass Olha que top, mano Bom, vamos dar uma olhada então nessa Eve, a Eve, a grande Eve Brawler Cromática, nova Brawler Cromática já aqui pra gente, temos aí dois poderes poder de acessório, né? É, Ivy pula pra longe deixando um filhote pra trás. É o Hora de Ir. Hora de Ir, ela pula pra trás e deixa um filhote, né? Ela pula e deixa um filhote. O outro acessório é o Amor de Mãe. Filhotinhos chocados de um ovo grande passam a curar aliados em vez de causar dano a inimigos. Olha que interessante, hein? Então, é, a gente tem dois tipos. Um, o filhote deixa, fica pra trás, ele pula no adversário e, e começa a dar dano. E o outro, ele cura os aliados, ao invés de, de causar dano, né? Então, os dois acessórios da iv Vamos dar uma olhada, então, agora na, no poder estrela. Inversão. Inverte a ordem dos ovos disparados pelo atirar ovo. Então, tem um ovo que é... Que é que é mais forte, outro que é mais... E ele vai invertendo, vai, vai mudando o... o a, faz a inversão dos ovos pra você poder ter a possibilidade de dar mais dano também. A gente vai testar tudo isso na prática, tá? E tem um outro que eu acho que é o que é mais legal também. Que ao acertar um Brawler inimigo, o maior ovo do ataque, o ovo maior, ele gera também um, um filhote. E aí esse filhote pula no adversário e dá dano ali constante por segundo. Então vamos testar. Vamos testar primeiro esse daí que eu falei pra você... Com o acessório é, de dano também, né? Vamos ver, deixa o filhote pra trás, vamos ver como vai ficar. Então ele vai gerar filhote pra caramba, né? Bom, vamos testar ele aqui. Ele aí, ó, as informações dele. Atira ovo, Ivi dispara três ovos em sequência, a gente já tinha visto. Ele é, é, tem um alcance muito longo, velocidade de recarga normal. 960 é o dano do maior ovo, galera. E aí tem aí a super ninhada, que é o super, né? E ele lança um ovo com, enormes, com, enorme, com vários ovos. E eles... é com um, um ovo que sai vários filhotes, três filhotes na verdade, né? Que se prendem inimigos dando dano aí por segundo também, tá? Tem aí a saúde do ovo grande, o dano do filhote, 1200, saúde do, do filhote também E o número de filhotes são três, né? Tá, vamos tudo ver na prática como vai rolar isso daí Vamos lá, vamos ver como vai ficar Vamos dar uma testada agora, rapaziada Então, bora lá, vamos jogar com a Ivy aqui, vamos ver como vai ser, né? Testar o poder estrela, que é o que gera é, o... Ó, vamos ver, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó Os ovos vão aumentando de tamanho, o último é o maior, né? Então a gente tá com um poder estrela que se ele gruda ali Se o último pega no adversário, ele gera um filhote, ó lá, gerou um filhote Ele pula no adversário e continua dando dano nele até parar ali Muito bacana também Vamos dar uma olhada então agora no acessório Ele pula e solta um filhote então ele pula e solta um filhote, deixa eu ver se ele pula pra qualquer lado Ele pula pra frente, então é isso, boa Faz sentido, faz sentido Então, se eu tiver ido pra frente, ele pula pra frente Se eu tiver parado, aí é meio que aleatório, deixa eu ver É, ó lá, pra frente de novo E aqui a gente também vai dando dano ali, ó Gera um, gera dois Então é, é ilimitado esses, o gerador de filhotes, ó um, Toda vez que eu atirar, ele vai gerar filhotes Independente se já tem um na, na tela ou não, tá? Ó, interessante. Então, se misturar aí, ó. E o super, a gente já sabe, tá aqui, ó. Se misturar, então, tem várias formas de conseguir gerar filhotes, ó. Gerou três, mais um que eu vou dar o dano ali, ó. Do último. E aí, ele vai gerando quatro filhotes, cinco filhotes e etc. Vai gerando aí bastante filhotes, ó. Super, como a gente falou, tá aqui. Ele gera ali um ovo grande. Esse ovo tem 3.300 de vida. Ele vai diminuindo, vai gastando a vida ali. E aí, ele sai, solta ali os... Os filhotes e os filhotes acabam dando dano no, no adversário, ó E é só o último dano que gera o filhote, tá? Então, ó, agora, por exemplo Não pegou o último ovo, pegou na parede, então não gera filhote, tá? Interessante, agora vamos dar uma olhada nos outros No outro acessório no outro poder estrela, bora lá Vamos lá então, agora pra vocês mostrar duas coisas A primeira coisa é a inversão dos ovos O ovo primeiro a sair é o ovo grande Dá uma olhada, ó, já vou soltar ali, ó o ovo maior sai primeiro, ou seja, o maior dano já sai primeiro. Então é a inversão, ou seja, você tem maior chance de pegar uh, o seu adversário com o seu maior dano. Isso é bacana também se você preferir ter mais dano aí ou mais assertividade né, no seu dano. Outra coisa que eu preciso fazer aqui é pegar o super para mostrar para vocês uh, a questão... Hum... Ah, escapou. A questão do, do super que ao invés de dar dano, os filhotes gerados, os três filhotes ao invés de dar dano... Eles curam a mim e ao aliado, então isso é interessante também, em alguns casos pode funcionar. Você vai ter ali, é como se fosse a, a Tara Sombria lá, que ao invés de Sombria, ela, ao invés de dar dano, ela cura também. Então seria mais ou menos a mesma, mesma ideia, né? Vamos ver se conseguiu achar que o cara poder pegar, eu preciso pegar o meu, meu... Aí, pronto. Pronto, agora eu vou colocar ali, vou apertar meu botão aqui de acessório, e aí ele vai curar a gente. Olha que interessante. Ao invés de dar dano, ele vai ficar curando a gente Isso é bacana, ó lá Tá ali perto da gente, tá curando a gente Se precisa, que a gente não tomou dano, né? Mas se precisa ali, ó Ele cura a gente Interessante também, interessante É diferente, rapaziada Diferente, pode funcionar em alguma estratégia também, ó Cadê? Os caras tão escondidinhos aqui, ó Esses bots aqui tão, tão danados Os bots tão danados Ah, ó lá, ó Tá lá do outro lado, tá lá do outro lado Já vou até soltar aqui, ó já vou apertar, porque eu quero que cure. Eu quero que cure, eu quero que cure. Cura nós, cura nós. Ó, aqui, ó, cura eu, cura eu, cura eu. Isso. Olha lá, me curando, ó, me curando. 700. É, tá curando bastante. Ele pula e cura, pula e cura. Top demais, né, rapaziada? É isso aí, ó. Vamos mostrar rapidinho pra vocês também o o, o... o Brawl Pass, né? O novo Brawl Pass. Tá aqui, ó. Temporada 11. Biomutação. A gente já tem aí o Rico Vagalume pra ser retirado também. E já temos ali também o nosso queridíssimo Aqui tá para liberar a Eve né? A Eve tá aqui no trigésimo, como a gente sempre tem E a última recompensa É a Eve Espinhenta Então, esses aqui são as recompensas Tem as reações também Que a gente vai ter aí no caminho também Muito legais da, da Eve Mas, como sempre, primeira recompensa Uma recompensa, uma skin top pra vocês Aqui a gente tem o Rico Deixa eu até voltar, Rico Vagalume e na, na, no 30 a gente libera a Eve e no um 70 skin especial da Eve. É isso. Então, rapaziada, esse é o Brawl Pass, essa é a Eve. Vamos jogar muito com ela. O que, que vocês gostariam de ver ela aqui no canal? Ela contra todos os outros Brawlers. Alguma zoeira com ela também. O que, que você prefere ver? Então é isso, rapaziada. Não esquece, chega junto, deixa seu like, comenta aí. E diga aí se você tá curtindo a volta do canal com os vídeos também, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos, tamo junto, é nóis, um abraço e foi!